É, Vinícius, é, eu queria perguntar sobre as baterias. Eu sei que. Eita. Eu sei que você tem várias baterias, e qual é a diferença entre elas? Como é que é? Me explica aí que eu estou vendo uma bateria atrás, depois você mostra para a gente. Tá, você está vendo aqui ao fundo, né? É, essa aqui é uma Pearl, da marca Pearl. É... Ela tá comigo desde 1996, é uma bateria top de linha, como eu posso dizer, essa bateria foi meu minha conquista, assim, de uma bateria top, minha primeira bateria top, é, já passou comigo por diversos palcos, assim, é, ela me traz muitas recordações, assim, e isso para mim é muito importante, porque, como posso dizer, o instrumento top de linha ajuda muito você desenvolver, né? Você tocar, você sentir a alma do, do, do tambor, né? Porque eu, eu falo assim, cada tambor, essa bateria aqui, eu falo que tem alma, né? Então, é uma diferença. Eu posso dizer que ela é uma bateria acústica, onde você pode extrair o, o som do, do tambor, né? É diferente dessa bateria que eu te falei, que tem, tem uma bateria Holland, que é eletrônica, ela é muito legal, essa bateria. Acho que dá para captar aí, né? Ali ao fundo tem é. um, for, o fone de ouvido, que são os pratos dela. Já estão os pratos de borracha, né? Vou te mostrar aqui. Ele não sai som. Não tem som igual os pratos convencionais, né? Então, aqui ela oh, sai no seu ouvido. E até mesmo aqui, ó, os tambores, que é que eu falei que é aquele que tem alma, isso aqui são os pads. Então, eles são os pads eletrônicos. O único som que você ouve dela é isso aqui. Só que quando você está ah. com, com fone de ouvido, ou até mesmo ligado em um som no um amplificador, você fica ali com um som como se estivesse no Rock in Rio, né? O som é. reproduzido dela é muito forte. E também o simulador dela de que é o, o módulo onde está centralizado todos os timbres. Eu posso ter o timbre dessa bateria aqui simulado nessa, tá? E eletrônico simulado nessa ou até mesmo de outras que eu tenho simulado nessa em uma só. Então tem os você pode de... modificar o timbre? É. Sim, sim, ali eu posso ter até som de, de pandeiro, som de instrumentos percussivos, é, aqueles instrumentos de orquestra. Tudo, tudo, tudo. Basta você ajustar para o que você precisa para usar ali. Ah, tá. É, tem a, uma bateria tem diversas partes, né? Sim, é, gente... Você podia falar o nome de, dessas partes para a gente? Sim, a gente fala em, em configuração, né? Na verdade, assim, as partes são as configurações da bateria. Ali sim. que você está vendo ao, ao fundo, aqui ó, eu posso dizer assim... <cười> Essa parte de cima são os tambores menores, são tambores de efeitos, né, que a gente chama de tom-tom, não é uma coisa, o é, um nome bem característico, né, do, do, do, do som que faz, essas partes aqui são os surdos, eu uso dois surdos, e aqui embaixo é aquele, o bumbo que você toca com o pé, sabe, aquele Sim. maiorzão. E aí tem a parte dos pratos, ali no chão tem alguns desmontados, porque eu fiz show esse final de semana, e cheguei, acabei trocando alguns sets de pratos, porque hoje eu tive ensaio, eu tive é, passei bastante som hoje, então ele ficou ali assim, porque o dia foi bem corrido, e esse aqui é a parte de, de, do eletrônico, que seria a mesma configuração, né? seria a caixa aqui, os tambores ali, seria os tom-toms, na lateral ali o surdo, e embaixo o bumbo. Tá? É. é a mesma coisa, ele é. só reproduz é, de uma forma, como eu te falei, ele fica prático porque você pode pôr vários timbres em, em uma bateria única, né? diferente de uma, uma bateria acústica que você tem aquilo é, direcionado, né? aquele som, você tem as afinações, você pode mudar em afinações, mas você não pode mudar em, em timbres diferentes. É diferente dessa bateria e de outra que eu tenho, tipo, uma, uma outra bateria vamos dizer outra marca você tem outro estilo de outro como eu posso dizer outros timbres outra qualidade de som o Beniz, é, eu vi um prato grande ali atrás <risos> e eu sei de uma história que você ganhou um prato assim, que era o seu sonho e era assim super caro e tal né e a Denise de te... qual foi o prato é aquele grande lá <risos> ele está do lado ali ele é um prato que ele foi... Por que, uma... que ele é tão precioso desse jeito? Porque foram poucos é, feitos. É, na verdade, assim, é um prato reedição. O que, que, que eu posso dizer uma reedição? É, em 1946, vamos dizer assim, eu não sei que ano que foi feito exatamente esse prato da Zildjian. Posso estar falando besteira, mas eu vou checar isso certinho. Que, que ano que foi feito esse prato? E quem usava esse prato era um baterista de jazz chamado Buddy Rich, que ele é uma referência assim mundial para os grandes bateristas hoje em dia, desde aquela época até hoje, muitos bateristas como o baterista do Led Zeppelin, e, enfim, do Rush, de, de, de muitos bateristas assim que levam a terra fora do comum assim. E, e foram feitos umas reedições, lançaram alguns pratos na mesma polegada, com som muito parecido, até aquele, aquele aspecto de um prato mais velho, sabe? Nada aquele prato brilhante. E é. assim, é, poucos têm essa, esse prato e para mim foi demais porque eu, eu via que tinha isso mas assim até mesmo como eu falei eu não, não sabia se tinha vindo pratos desse para o Brasil né porque infelizmente aqui a gente sempre fica com o final de tudo né as coisas bacanas fica toda para a galera fora né e é. eu vi aqui ó, legal Zilda relançou o prato assim tal e aí o um certo ano acho que foi, Uns três anos, e isso, minha atual esposa, que é a Denise, agora, a gente nem era casados ainda tal, e a gente namorava, e ela perguntou para um companheiro meu de bando que seria legal me dar de presente, e falou: ah, Não sei, mas eu posso te indicar um amigo que, inclusive, trabalhou comigo, ele montava o meu equipamento, né, e ele conhecia muito o meu gosto, assim, e sabia que eu sempre tive equipamento, como os três aqui atrás, equipamentos tops, né, e ele falou, ó, tem esse prato aqui que chegou, mas é uma coisa, assim, única, né? Não é barato e eu tenho certeza que ele vai amar. Ela foi e me deu de presente. Foi para mim, é. eu... primeiro ela me deu, assim, um par de baquitas. Falou, ó, tal, seu presente de Natal. Eu falei, ah, legal. Curti pra caramba, porque eu, eu vi que ela me deu um presente pensando realmente em mim. Não foi, tipo, eu te dei um, um, é. um tênis ou qualquer outra coisa relacionado, assim, que você passa em qualquer lugar e compra. Me deu um negócio pensando assim, pô, eu vou dar um par de baquetas para ele porque é o que ele gosta, é o que ele faz, né? Fiquei super feliz. Aí ela pegou e do, do nada, assim, me deu um prato, assim, falei, não, não acredito que você fez isso. <risos> que legal, hein? Eu Fiquei legal. super feliz, e, e ele é assim, ele é um prato que eu adoro, tocar tô tocando com ele agora, nessa minha nova jornada, né? Depois de, de, de, de, de pandemia, né? Eu... eu então, a pensar... fala da, da Insônica pra gente, vocês, é, a Insônica é a banda que você atualmente, né, já faz um tempo que você tá tocando, e como é que foi essa história da, da, da Insônica, como começou, e como é, que, como é que está agora? A Insônica, é, é, eu toquei na Insônica, na verdade, por um tempo, aí eu saí uns meses antes da pandemia, antes do ano da, de pandemia, até mesmo eu queria dar uma reciclada no, no no meu ser, assim, como pessoa, como músico, como tudo, né? Porque, para mim, a gente já estava um bom tempo de estrada, como até fiz no Post, em 17 anos de banda, foram mais de 3.500 shows, assim. E, para mim, aquilo já estava se tornando uma coisa, assim, muito mecânica, sabe? Porque a gente tocava muito, muito, muito. Foi quando eu falei... É, eu preciso dar um tempo para poder rever meus conceitos, até mesmo voltar a estudar. E a é Sônica hoje a gente está juntos desde 2003, né? Que foi quando o, o Fábio, o nosso vocalista, entrou para a banda e consolidou-se a formação que eu... durou por muito tempo, né? E hoje a gente faz a gente teve várias mudanças, eu queria fazer um, um, um período que a gente ficou com a Insônica. Ficamos com a Insônica desde 2003 até 2013, sem o encher na formação. Era o, o antigo baixista o Vinícius Vinicola, inclusive agora ele está fora, está tá morando fora, tocando numa banda bem bacana né, em Londres, na Inglaterra e tá bem tá bem sucedido assim, não, musicalmente falando bem legal fico super feliz assim de, de ver que ele conseguiu né que a gente tocava juntos assim sempre camelamos ali para conseguir chegar um um patamar assim com a banda e ele também foi um, um grande motivador assim o período que ele ficou na banda assim foi bem bem bacana assim hoje eu vejo que ele tá fora assim tudo que ele conquistou, é merecedor, porque ele corre muito atrás disso. E hoje em dia, aí, como eu falei, em 2019 eu saí da insônica, dei um tempo, voltei a estudar, comecei a tocar outros projetos de vida, sem ser música, é, mantendo um pouco mais essa questão de ficar em casa, família, e aí veio pandemia também, que aproximou mais ainda, foi um, um grande momento para a gente refletir, não só a mim, mas como todo mundo, né? É, nesse período e eu refliti muito musicalmente voltei a estudar e para mim foi bem bacana e aí quando eu consegui é, falar assim poxa eu coloquei meus projetos meio que nos seus potinhos eu recebi o convite de voltar para a Sônica novamente que foi agora no no meio do ano e eu falei, puxa, eu preciso voltar, sabe, eu toquei, eu gosto do, do, dos caras, assim, acho bacana, assim, a gente se entende musicalmente, a gente sempre funcionou, e aí teve a volta do nosso guitarrista, que também foi do primeiro, da primeira formação, daquela que ficamos vários anos juntos, e aí isso animou bastante, sabe, voltar, voltar de uma forma diferente, é renovar, né? se reinventar, voltar de uma forma, não como todo mundo parou, mas voltar com um repertório diferenciado, algumas coisas novas, novas, como eu falo, novas, talvez não tanta novidade, porque não tem tanta novidade. Mas sim, novidades e músicas que sejam, é, como eu posso dizer... Inéditas para o repertório. Pode ser uma música mais velha, antiga, será música de 2006, mas que a nunca tocou. Isso acho que é um é. grande diferencial para a banda. Sim. Vinícius, você estava você fazendo, acho que antes da pandemia, um aperfeiçoamento com o Jean Dolabella, né? Sim, sim. É, que é o, é o baterista do Sepultura. Sim. E, e agora, como é que está? Você vai voltar? Como é que foi esse aprendizado? Como é que foi para você? O, o Jean é um cara que eu sempre tive uma grande admiração, assim, é, até mesmo pela, pela história dele, assim, pela, pela musicalidade do do cara assim, não só às vezes, porque eu gosto de som pesado, não só vendo o Jean assim como o Sepultura, mas o Jean como músico, sabe, como músico brasileiro, nos é, ritmos com que ele já tocou, e ele fez logo em seguida do, da saída do, do Igor Cavaleira, ele tocou, acho que por seis anos, se eu não me engano, eu preciso ouvir isso certinho, por seis anos no, no Sepultura. Ele foi o segundo baterista, né? Antes do atual Eloy Casagrande, que também é um monstro, assim, na batera. para mim, hoje em dia, são as bateras mais de pontas, assim, de do, do Brasil. Claro, o Brasil tem muitos músicos bons, e muitos músicos bons nesse estilo, assim, que eu costumo tocar e que eu sigo, né? Então, eu posso falar com propriedade, porque... Eu me espelho muito, assim, em, em, em técnicas, em performance, lógico, os caras são um monstros, né? Eu preciso estudar muito ainda para conseguir chegar a um nível, assim, vamos dizer, bem elevado de, de, de musicalidade. E o Jean foi através de um amigo meu que eu tive o contato, é, inclusive ele era o filho de um amigo nosso que fazia som, e ele sempre ia nos shows assim com o pai dele, ele era, acho que era bem menininho assim, ele me via tocava a bateria esse menino tal. E aí uma vez, depois de muitos anos, é, ele foi fazer o som no lugar do pai dele, ele foi de técnico de som, falou, e aí Vini e tal. Aí eu falei, nossa cara, como você cresceu e a bateria ele falou, eu tô com uma banda assim e tal. Legal. Aí eu falei, e aí, mas você tá tocando? tu tocando. Eu falei, você quer tocar aqui? Quer fazer uma música? Eu falei para ele. ele. falou, pode. Aí sentou lá, tocou pegada, assim, muito musical, assim, tocando muito bem. Eu falei, nossa, cara, você tá tocando e esse, assim, o mais. Jean mesmo? Não, não, um ah. aluno dele, um aluno dele. Aluno? Foi, onde, ah, tá. foi, foi onde eu tive o... O contato. Tá. O contato do, do Jean. eu falei, cara, você tá estudando? Ah, tô estudando, estudando com o Jean Dolabella. Eu falei, pô, mas o Jean tá dando aula? Ele falou, sim, sim, tá com um estúdio aqui em São Paulo e tal. É, tenta falar com ele através do Instagram tal. Aí eu falei com o Jean através do, através do Instagram, no Inbox. E ele foi super gente boa comigo, me passou o contato pessoal, falou, ó, oh, Vini, me liga tá hora, a gente bate um papo tal, me fala o que, que você... É o que você tem em mente, o que você quer fazer, né? o que você quer melhorar dos seus estudos. Aí eu liguei, ele me atendeu, falou, oh, vamos marcar uma, uma reunião, uma entrevista, você vem até, até o estúdio aqui, a gente bate um papo, a gente tenta ver o que, que você precisa e tal. Aí fui até lá, tal, meio nervoso, até mesmo posso dizer assim, porque para mim era um cara que eu sempre quis é, estudar e de repente aprender, é, me apropriar do que ele poderia me passar. E aí marcamos a primeira aula e para mim, assim, o Jean, um cara muito completo, não só como músico, assim, mas a questão da gente bater um papo e, e, e ele te abrir os olhos, sabe, para direcionar para onde você quer ir, não só como música, mas como uma pessoa, assim, dentro do que você tá fazendo, sabe? E para mim foi muito é. legal aquilo, sabe? Tipo, ver aquele cara falando assim, meu, é isso aí. Quando você até falou questão de dificuldades, aí ele falou o seguinte, vamos fazer da seguinte forma, é é fácil eu, eu chegar aqui hoje e falar assim, treina tantos rudimentos, treina tanto é, exercício, assim, depois você me traz o exercício feito. É fácil você fazer isso, chegar em casa, estudar e trazer para ele. Sabe o que, que acontece? Ele é um, um, um cara que ele planta em você as suas dificuldades, sabe? Então ele fala assim: ele te dá o. o... Como eu posso dizer? Ele te dá o exercício para você esbarrar com as suas dificuldades. Ele precisa chegar e falar: Poxa, pintou isso. Ele fala: É isso aí que eu queria chegar em você. Entendeu? Vai te mostrando o caminho, né? Não, ele vai te mostrando onde você precisa melhorar. E isso foi muito bacana para mim, sabe? Tipo, ele, fala, ele falou assim, a gente precisa preencher as lacunas, sabe? A gente precisa preencher os gaps que você sente dificuldades, principalmente aquela técnica que eh, a gente já havia comentado, de carregar a baqueta. Porque antes eu tocava muito preso, sabe? Uma, uma, um formato assim. Então você não tem um desempenho legal e também não tem uma uma pegada como diz né então essa técnica que ele me passou eu vou ficar até um pouco mais para trás ela, ela consiste em fazer isso aqui em carregar você faz isso esse movimento aí você ataca sabe então ele fica tipo uma leva, você fica tocando muito mais solto sabe e a, é. per, a pegada a a pancada é muito mais sólida não é não vou dizer alto mas você tem uma qualidade mais forte você tem uma qualidade mais limpa você consegue tocar sons mais baixo, você consegue tocar som mais alto, soltando. Isso para mim foi fundamental, sabe? Aí veio todo o lance da pandemia, eu tive que dar uma paradinha de, de estudos, eu cheguei até a voltar com ele, fiz umas duas, três aulas mesmo, depois da pandemia, até usando máscara, respeitando todo o protocolo de, de, de covid e tal, mas aí pintou uns projetos paralelos pessoais da minha vida, assim, não de música, onde eu tive que focar um pouco ali, porque não dava, não tinha muito esse tempo de direcionar isso para os estudos, mas agora é, é, eu pretendo em janeiro de 2022 voltar com ele, assim, e, e, e reservar esse espaço para mim, sabe, como músico, porque... É. Estão pintando, pintando né? várias coisas assim para o futuro e, e algumas coisas que estão é, prestes a vir assim, para mim vai exigir muito mais do Vinícius musical do que o Vinícius de antigamente. Então eu vou ter que dar uma pedalada para que eu possa é, acompanhar talvez o, o futuro time que eu vou fazer, o futuro time que eu vou acompanhar, é, os projetos e os desafios que virão para minha vida no futuro aqui, logo. Com certeza. Vinícius, eu queria que você falasse um pouco desses gêneros que tem não é, hoje em dia, heavy metal, power metal, trash metal, hardcore. O que, o que você poderia explicar para a gente sobre isso aí, esses ritmos todos? É, primeiramente, eu, eu gosto muito de todos. né. Ele muda basicamente as levadas de, de bateria, né? vamos dizer, o heavy metal... Tem o speed, ele que é um pouco mais rápido, né? o death metal, é... o hardcore é uma coisa mais solta, tem o hard rock que é a coisa mais... Qual é o é... mais pesado assim, dos rocks aí? Ah, o trash metal é bem pesado, né uma coisa mais, mais pesada, mais, mais, mais batida por, por tempo, sabe muito mais Sim. consistente. Assim, é interessante de ver, porque às vezes as pessoas estão de fora, é, até falam, nossa, só uma barulheira dos infernos, aquele louco gritando Sim. e o outro espancando a bateria. Não é, tudo aquilo tem, tem, tem um sentido e tem um fundamento. Não é apenas um barulho qualquer, o cara fazendo a guitarra de qualquer jeito, o outro, oh! e o, tipo, vomitando e o outro, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Não é, aquilo tem todo um, um, um, um, como que eu posso dizer, um uma combinação de, de levada, né? A bateria com a guitarra, assim, então assim, eu respeito, eu gosto muito, eu gosto de ouvir, mas assim, não é tanto a minha praia, é uma coisa mais, mais como posso dizer, mais é, rápido, assim, eu gosto de coisa mais construída solos, riffs, levada mais cheia, é. umas coisas mais assim, sabe? Eu gosto, gosto bastante. Eu é, gosto então. do do rock and roll em si, né? Desde do do, do dos classic metal, né, que são tipo as é. bandas de, de heavy metal mesmo, igual o Iron Maiden. Hoje eu até tô com uma camiseta aqui da do, do Metallica, que eu gosto muito, ah. Gosto muito dos do, dos caras e hoje em dia eu ouço muito mais um som mais trabalhado, mas também pesado, sabe? Ouço outras coisas de outros gêneros musicais. É, eu gosto de som bem feito, sabe? eu gosto de uma coisa Sim. que você fala, nossa, impressionante a qualidade musical. E a música erudita, você não gosta? Ah, eu gosto de ouvir, mas assim, eu vou dizer, eu nunca sentei para entender. É, é a mesma coisa que se eu te falar assim do, do trash metal sabe, se a pessoa falar, não, aquilo ali é o vocalista tá vomitando, o cara tá espancando a bateria, faz sentido, se eu ouvir um erudito, de repente eu vou falar, não faz sentido aquilo com aquele sabe, a junção, é, acho que é cada um no, no, no, no, no seu campo, assim, mas é legal de ouvir, interessante de, de ouvir é, é, coisas diferentes, eu sempre tô aberto a ouvir coisas diferentes assim sabe? Buscando, né? é, é. É, você você nunca pensou em tocar outro instrumento é, só sempre ficou na bateria tal nunca pensou em outra coisa Não, já já tentei já tentei várias vezes é, como eu falei que meu tio ele tinha tocava guitarra violão já tentei já tentou me passar me dava as aulinhas mas para mim achava um porre assim porque eu ficava com os dedos todos esfolados e não tirava som nenhum fazia aquela maldita pestana nunca funcionava <risos> só funcionava para ele eu falei não é um pacto que você tem aí com o braço do negócio aí porque chega aí eu deixava de lado Aí, eu, como a gente tinha as bandinhas, as bandinhas porque era início, que a gente ensaiava, né? E os meninos, para não ficar poupando, que eles iam de ônibus, levar equipamento, deixava o equipamento lá na minha casa, né? Tipo, deixava o baixo pro outro domingo tá lá. E aí, de vez em quando, eu pegava o baixo, eu ligava e ficava tocando, assim, fazendo alguma coisa. Mas também via que não era meu forte. Mas uma é. coisa que me encanta muito, é, fora a bateria, é instrumento de sopro. Inclusive, você toca... É... Eu acho que é legal, assim, por uma questão de respiração, diafragma, tudo. E, e eu vi né? O instrumento de sopro é muito legal, né? Porque é a mesma coisa, eu posso dizer, da bateria acústica. O instrumento de sopro, você pode tanto tirar um som muito mais alto, ou você tocar ele muito relaxado, não é? É, é igual que Você pode tanto tocar um tambor muito mais leve, como você espancar ele, tirar um som muito forte... E para mim esse negócio de, de, de tocar um, uma corda que você tem que tirar no volume, assim para mim não é interessante, sabe? Eu acho que... E aí vem o negócio do trompete, que eu ia falar. Eu sempre gostei de trompete, porque é uma coisa ah. que você tem aquela coordenação, você pode tocar baixo, você pode tocar alto, né? E Sim. quando eu tocava com, com alguns artistas de sertanejo, e a gente tinha uma big banda, assim, que tinha um, um naipe de metal, né? tinha trombone, trompete e sax, às vezes eu até brincava, que era o, o nosso, nosso trompetista, o Cássio, e ele falava: ah, Deixa eu brincar então. Brincar assim, deixa eu sentir. Ele me passava: Falava, oh, Vini, essa aqui é para cima, essa é para baixo, essa nota é, é reta, essa é para baixo, essa é para cima. E eu ficava ali brincando, assim, entre um, uma passagem de som, alguma coisa assim. E era gostoso. Eu falei: Um dia eu vou ter um trompete, mas para ter um trompete eu preciso estudar. Mas aí esbarram na questão do, se for estudar, eu tenho que estudar o meu instrumento, né? Porque eu já o meu tempo já é tão difícil, se eu é. colocar mais uma coisa para estudar, eu não vou conseguir. Entendeu? É. E assim, se eu fosse tocar, seria um instrumento de sopro, principalmente trompete. Eu acho bonito trompete com surdino, aquele flugelhorn, que tem um som mais abeludado, assim, eu acho muito bacana. Legal. Vinícius, o que você acha dessas tendências da música contemporânea, né? Por exemplo, música eletrônica, o funk, essas coisas que têm aparecido hoje em dia, essas tendências. O que você pensa disso? É, como como eu disse, né? Eu gosto de som bem feito, eu gosto de um trabalho bem feito. É... Já curti muito assim como como a gente falou agora há pouco de ouvir sons diferentes, embora não tocasse tal, é... eu gostava de pegar algum, como vamos dizer um som eletrônico que tivesse muita levada, muito punch assim de vamos dizer percussivo porque seria batida, né, mas não era percussivo. E eu vi bastante, eu via Tiesto, que era um, um DJ muito famoso, ele, inclusive ele ainda tá nativo assim, eu ouvia um outro DJ chamado Paul Van Dyke, que era muito legal. Gosto, gosto, gosto muito assim, de ouvir. Não é o som que eu, que eu sairia assim, para curtir sempre, mas é, gosto de ouvir. Como eu falei, coisa boa, era muito bem feito. Em relação ao que você me falou do, do funk, é, infelizmente, assim... O que pega muito no funk, assim, é, são as letras, o conteúdo e a informação que ele te passa. É, hoje em dia, você observa, assim, tem aqueles funks mais pesados que falam muito de armas, de, de droga, de sexo, de prostituição, de, com vocabulário baixo. E o, o que faz, eu acredito assim, o que faz funcionar muito o funk é a batida e a levada, tá? Porque se você for analisar assim pelo conteúdo, eu acho de uma qualidade muito ruim. Assim. E é o a tecla é que eu bati, eu gosto de uma coisa bem feita no conteúdo, não feito musical, mas que possa te agregar, sabe? Hoje em dia você vê umas letras que não faz sentido, nem faz sentido é. comentar aqui. É, passar é, uma mensagem não, melhor, né? Você não dá, dá até uma vergonha às vezes eu estou com ah. minha esposa assim para um carro, eu não tenho. Acho que todo mundo tem a liberdade de, de escolher e decidir o que quer para si próprio, mas eu acho assim é, muitas vezes para um carro do lado aqueles sons no máximo assim, o cara investe a vida toda dele ali para comprar o som também não sou contra, mas então ouça a sua porcaria para você, sabe? Aí você tá com sua esposa, passa aquele, para no farol aquela letra horrível, falando dos palavrões mais cabeludos que existe fora que as letras, eles mesmos se fazem de, do tipo, é, eu sou refém do sistema e a sociedade, sabe, joga o a classe baixa contra a classe lá em cima, sabe? Acho que eles mesmos se colocam numa posição assim e começa a cantar isso, e envolve mais e acho que incentiva muito mais essa questão de, de violência de tudo, sabe? Então, assim, o funk, infelizmente, poderia ser uma coisa diferente, né? É diferente a gente falar assim, o funk, o funk do Brasil e o que é realmente o funk, Sabe? como um, um James Brown sabe uma coisa mais funkiado não essa essa coisa que virou sabe essa miscelânea de batida com essas letras que não agregam nada sim Vinícius, é, terminando então encerrando é, o que que você poderia deixar de mensagem para assim as crianças os jovens que gostam de música que querem fazer alguma alguma coisa nesse sentido estudar aprender o que que você poderia dizer ah, eu, eu, eu digo sempre assim acredito nos seus sonhos e vá atrás mas sempre com o pé no chão e lógico hoje em dia é, a gente não pode dizer assim eu não posso incentivar assim falar viva de música porque no Brasil é bem difícil entendeu é, hoje eu tô com 46 anos 45 estou adiantando a idade, <risos> 45 anos, eu toco desde os 12 anos na noite, como eu falei, minha mãe sempre me apoiou, é, estudei, estudei, me formei é, e sempre fui, fui tocar, porque foi o que eu quis, mas foi uma época assim, eu vivi muitos anos de música, Tá, vive muito bem de música tocando o que eu, o que eu gosto fazendo o que eu amo mas só que assim hoje em dia tá bem mais difícil até mesmo é, eu já tenho uma projeção grande assim de de noites de, de bandas de, de, de conhecimento de estar no meio já tá sendo bem difícil para começar hoje em dia do zero seria complicado eu acho assim Tenha algo paralelo que te dê um, um suporte financeiro e viva a música com amor, não por, por um trabalho, entendeu? Viva por amor, vai estudar, vai decifrar é, o que, que é aquilo, o que, que você não entendeu, sabe? Estude os ritmos, estude estilos, até mesmo tendência, ouça é, coisas diferentes, não fique fechado. É, consuma uma boa música e acredite, vai para cima, é se quer tocar vá. se você acha que vai ser feliz fazendo isso vai vista num bom instrumento e vai mas assim é uma coisa que eu falo sempre tenha algo paralelo para te é, suportar te dar suporte financeiro porque tá bem difícil de trabalhar com música hoje no Brasil é com certeza Belis, eu queria agradecer muito é, o nosso blog vai ficar assim muito engrandecido com, a, com essa entrevista, ah, né? Com o de a gente tá muito feliz de ter conseguido falar com você e você passar todas as informações pra gente. Muito obrigada, então. E tudo de bom. E segue o seu... Vai atrás do seu sonho, então. Né? Eu que agradeço. Em breve vou marcar um outro com os projetos futuros. Ah, sim, com certeza. É. Quero participar é. mais, isso é bem legal. Tá bom. Obrigada, então. <risos> Muito ah, obrigado. Tchau. Tchau.